É esse é, o, esse é um dos maiores problemas assim, do Bolsonaro realmente. Eu não sei vai fazer? também o que, que ele vai fazer. Não sei. É, o, o, Qual que é o plano dele? Assim, Como hoje que a gente sai da merda? Hoje nós temos dois candidatos à presidência da República que estão usando as pessoas para ganhar a eleição sem apresentar um projeto decente. O projeto decente que o Bolsonaro vai apresentar para mim vai ser Deus, pátria e família. Ah, vá pro <risos> inferno meu. Está de brincadeira. É, verdade. é sério isso? É isso. É. Não, não, não, não. Meu projeto é o PT não voltar. Ah, meu amigo, pelo amor de Deus. Isso não é um projeto, né? Qual é o projeto? O que nós vamos fazer nos próximos quatro anos? Como é que vai ser discutida a reforma tributária? Qual que é o modelo de reforma tributária? Vamos embora. Nós temos pressa, o Brasil já perdeu tempo pra cacete. Sim, a gente não, não discute essas pautas mais, Qual né? Qual que é? Então, assim... Fala é... que não dá pra passar no Congresso, né? Essa é a é... desculpa que a galera, galera usa. É... Eu acho o seguinte, eu brinco com isso, alguns bolsonaristas ficam bravos comigo, mas quem vai decidir a eleição é o sapatênis. O que, que eu quero dizer com isso? O hum, que, que eu quero dizer com isso? É, o Bolsonaro não vai virar uma quantidade alta de votos no Nordeste, na minha avaliação. Não vai. Essa, essa, essa porcentagem talvez possa estar nos seus 5% a mais, 5% a menos ali, mas eu não consigo ver uma virada de votos no Nordeste. Onde é que o Bolsonaro vai virar a eleição, se ele conseguir virar essa eleição? Na classe média do Sudeste. E quando me refiro a sapatênis, eu estou falando exatamente com essa galera. Ah, sim, mas eles nem são sapatênis. Quando você fala sapatênis, eu já penso no, no cara investindo na bolsa. E... Não. Quando eu me refiro a sapatênis, eu estou falando no cara que votou na Simone Tebet, eu estou falando no cara que está indeciso, que nem saiu para votar no primeiro turno e está meio um pouco se importando com isso. Fendi, Precisa entendi. Precisa tocar nesse cara, porque senão ele vai perder a eleição. Ah, sim, é. Tem muita gente que tá desiludida com a política, né? Foram 40, mil 40 milhões de pessoas que não votaram, né? Não escolheram 33. ninguém. 33. 33? Milhões, não 33 milhões. 33 milhões, né? É uma, é uma galera, né? Tipo, é, é quase um terço da população, Porra. tá ligado? E então, eu... mas, pô, 33 milhões podem ser tocados ainda por um discurso. Podem ter algum tipo... Por que esses caras não saíram pra votar? Por inúmeras razões. Mas eu tenho certeza que uma delas é, pô, esses dois caras não dá. É, bom, eu não votei nessa, nesse dia 2 aí, eu não saí de casa, eu prefiro não. ficar em casa, sim, sim. Ficou? <risos> Fiquei. E nesse segundo? Ah, Nesse segundo? Vou ficar em casa também. Também. Eu sim. quero que você foda-se. É, não, é, eu, já, eu já percebi que. Entendi. É um teatro, pô. É, é um teatro. É. eu concordo. É, eu estou escolhendo qual ator vai é fazer um, um personagem que é um pouquinho menos isso. agressivo que Sem o outro, ser de tá acordo, ligado? Né? É. E aí, tipo, cara, que decisão é essa? Não é uma decisão, é só... Eu me sinto meio... A galera vai ficar meio chateada comigo quando eu vou falar isso, mas eu vou falar, foda-se, que é verdade. Eu já votei algumas vezes, né? E eu me sinto um... um gado, mano. Dependendo pra quem eu tô votando, eu me sinto um gado do sistema Perfeito. que aceitou que aquela migalha de democracia que jogaram para mim me valida como se eu fosse realmente um cidadão livre, tá ligado? Quando, na verdade, eu percebo que... Não existe liberdade no Brasil e eu não sou um cidadão livre. O que, que faria você sair de casa para votar hoje? Se alguém te falasse o quê? Se alguém me mostrasse um plano que, e uma proposta de transformação institucional Beleza. do Brasil profunda. Beleza. Então, mas você concorda comigo que isso não existe nem da parte do Bolsonaro, nem da, nem da parte do Lula? Concordo, Nós claramente. não estamos discutindo projeto. Claro. Aqui. Nós estamos discutindo rejeição. Sim. É quem eu não quero. É de verdade. jeito nenhum. É verdade eleição presidencial hoje é baseada nisso. Ah, eu não quero esse. Então eu vou escolher esse. Mas e o Brasil? Ah, o Brasil, depois a gente vai ver. Mas eu não quero esse. O importante é ah, beleza, quem vai ganhar okay, cuidado mas... de cavalo ali. É, exatamente. Né? Esse, é isso que me incomoda, entendeu? É por eu... isso que eu não voto, pô. Porque eu me sinto meio, meio trouxa. Pra ser sério, assim, trouxa. Ah, tá lá. Votei, achei que fiz minha parte. Fiz minha parte. Os caras vão pegar meu voto é, eu, e sugar eu, a minha vida. Eu sou super favorável ao voto facultativo. Isso eu concordo contigo. Essa, esse, esse negócio de voto obrigatório no Brasil é uma puta de uma burrada, né? Hum. Aliás, essas coisas obrigatórias, né? Tem que ir votar, é obrigado e tal. Isso faz com que o voto perca a qualidade absurdamente, né? Sim. Porque pessoas, por exemplo, que pensam que nem você foram lá votar sem convicção, né? E aí escolheram por escolher. Nem. Quando você escolhe é por escolher. Concordo. Mas duvido que isso vá acontecer. Tem três coisas que eu duvido que aconteça. que a gente pare de pagar imposto, <risos> isso nunca vai acontecer, que uh, o voto seja facultativo e que o político não vá uh, utilizar daqueles meandros e tal para aumentar seu poder e a sua estrutura. Então, por exemplo, eu não consigo acreditar em reforma política no Brasil, entendeu? Ah, parece, parece uma farsa. Eu, não, eu acho que no âmbito é, do ideal é muito bonito, mas na prática, ninguém vai um votar em quem vai mim, de uma outra forma, né? afetar eles mesmos. Sim. Então, para mim, não faz o menor sentido. É verdade. Eu acho que são três pontos que nunca vão mudar no Brasil. Tomara então, tá que eu esteja errado. Cara. Eu acho que a gente está numa puta de uma deprê, eu e você. Né? A gente está assim, achando que o negócio já.